Destruindo o Minecraft com física realista, mano. Prepara pra ver a coisa mais surreal que você já viu no Minecraft na sua vida no vídeo de hoje, mano. Bom, mais uma vez, cara, tô sendo usado aqui e nem vão me pagar, mas beleza. Que não, mano, mano seu, pagamento, oh, yeah. seu pagamento já é... Já é deixar seu canal na descrição, mano, já Nossa. é um ótimo pagamento. Mas não vai ser pago se a galera não clicar, então já clica. Não, corta isso, editor, corta isso aí. Corta isso aí não, mano, corta não, doido. Pessoal, olha só, o bagarezinho do like hoje tá aparecendo, que ele deixou de aparecer alguns... Vídeos, olha só o pagarezinho do like Aqui, ó, oh, ó oh. Mano, o galera do like apareceu, já sabe, deixa o likezão No vídeo, velho, porque hoje o Gu já sabe o que eu vou fazer hoje? Ah, eu tô vendo ali o título do vídeo, né? Mano, então, ó, vamos ver o vídeo aqui do mano aqui. Os vídeos vai estar tá tudo na descrição. Poxa, mano, tá terminando com. Mano! É o Minecraft com, com óculos 3D? Né? Não, é tipo Minecraft assim, mais realista, entendeu? Você tá vendo que os blocos têm tipo mais vida. Parece tipo um shader, só que. Como é que eu posso explicar? Mama Mio! É um tipo. Um shader esquadrado. É, é tipo isso, mano. É como se fosse tipo um shader mais do que o normal. A casa ali é feita de Soul Sand, ó. A casa do village. Soul Sand o quê, mano? Isso aqui é pedregulho, rapaz? Rapaz. É, mas pareceu sim, hein? Já falei pro guarda de tal tá, todinho ele vir gravar comigo E ele fica desse jeito, véi Mano, isso aí, é eu sand, Não é não, mano, não é não, não é não, não é não É pedra, mano, é pedregulho Mano, olha pra você Uxi. ver Caraca, velho, é físico do jogo, velho Legal Então, né, produtivo, né Ele colocou bomba Ah, legal Virou o Call of Duty agora que é O Call of o que, mano? O cara tem bomba, ó, oh, ó oh. O cara é do Star Wars, velho. Olha é isso, ele Star Wars, Não Star Wars, não, Mano, sabe o que esse cara tá fazendo, mano? Ele tá invadindo a nossa vila do Raft, velho. Ele tá no meio do, da água, no meio de um tanque de coisa. Que isso, velho. O cara voa. Olha. Esmeralda no poço, ó. Tá, deixa pra outro vídeo, vai. Deixa eu ir para outro vídeo que esse vídeo tá chato. Mano, posso falar um, um negócio que você vai cortar? Ah. Você não falou isso, velho Tá, estamos aqui de novo aqui no Minecraft Realista é Uma versão do Minecraft onde todo mundo queria jogar Eu mesmo, ó, já fico... É, pô, pô Quebrou fico o baú Muito saudável, muito saudável O cara dá tiro de 12 no baú Saudável demais, criançada Ele, ele quebrou o baú, mano Ih, rapaz, é melhor eu censurar isso aqui, né? Saudável demais, hein, criançada Caraca, cara, mano Tiro de 12 no baú Deixa eu pular outra parte, aí ficou melhor Agora foi com bazuca, velho Nossa, Ele tá acabando... mano, Agora não é mais é bazuca Tá acabando com a vila dos vilões inteira Ah, rapaz Mas olha só, presta atenção Imagina só a gente jogar Minecraft com uma física desse jeito aqui, mano Olha o tanto de bloquinho, cara, na moral Sabe o que ia ser da hora? ser ah. uma guerra dentro desse jogo, cara reuniu todos os amigos assim, começar um a atirar no outro Que saudável que ia ser É, muito saudável você tem certeza que você agitou Todinho? Não, não tão Todinho, tem açúcar Ah, tá, foi mais É Todinho Diet agora, né? É Todinho Diet Quem quiser pôr outro sinal do Google com Todinho Diet Ah, aproveitando aqui o meio do vídeo Sempre fazer propaganda Lançou o bonequinho do Espirro E a gente vai fazer sorteio Então se você tá vendo o vídeo até aqui Já comenta aí embaixo se você quer ver o sorteiozão de um Mega de um Espirro Pra participar, ó Pra participar vai ter que se inscrever nos 10 canais Então se inscreva Meu canal tá na Desk Vambora, quase 10 mil Mano, você vê que o Minecraft fica de outro jeito, né, velho. Olha Cara, eu perco que o barulho é mó da hora. Né, mano? Tipo, tem um, um, um som da hora. Peraí, vamos ficar calado ah. pra galera aproveitar o som. Aproveitaram o som? Aproveitaram. Aproveitou, aproveitou. Acho que aproveitou o som, acho que aproveitou o som. Mano, mano tem umas partículas bonitas, fala tu. Ô amigão, já deu de explodir, né? Não, mas é, é. O vídeo é destruindo, poxa. Mas. Já deu de stream, velho Caraca, terminou Mano, vai colocar ah, não. não, de bomba novo Bomba quadrada bomba quadrada Aí é fica complicado Caraca, acabou com a árvore, mano C agora... Não, agora eu fui com saudade Da física do outro Minecraft, né, cara Pelo menos assim não explode tudo E a árvore fica parada lá em cima Ela não cai, tá ligado? Mano, que isso, cara Mano, olha aqui, mano Olha aqui, olha aqui, olha aqui. <risos> Mano, olha esse aqui, velho Olha aqui, que olha é? aqui Olha aqui do lado Bu O que é Mano, é o um 300 ou um bu Que tá escrito ali É um bu, um não é? Não, mano. acho que é um burro, mano. Não é, velho. um 300. Mano, é um burro. Mano, tipo... O B é fechado, aquilo ali tá aberto, claramente, Victor. Não, mas vai saber se ele não conseguiu pichar direito. Vai saber se não, ele tem não, a, a não mão é... bugada. É 300, cara, é 300. Sei não, hein, mano. É o Logis é, E, rapaziada, eu, eu ainda não sei, eu ainda não sei. Física do Minecraft toda bugada, eu diria. Não é mesmo? Não é mesmo? Tá, agora nosso amigo destruidor, ele vai destruir outra coisa aqui, mano Ele vai destruir... Ele vai destruir o mundo Ele vai destruir o mundo do Minecraft, cara Olha só, temos uma bela de uma ilha de Skybrock no meio do, do raft, sabe? É, agora ele vai cavar com a picareta Ué, pelo menos não tá usando mais arma, né? Olha Será que, que vem pra como cavar é com a mão, velho? Batendo assim, quebrando a terra? Eu não sei, né, no Minecraft Mano, olha essa água, velho Não, foi mal cortar, mas olha essa água Dá pra ver também que o personagem, ele é um tanto quanto baixo, né? Então, cara, na moral, velho. Agora não, essa animação da árvore caindo já não foi tão legal não, viu? Essa, só porque que ali? Nossa, que bosta, velho. Essa foi? Não, essa aqui foi horrível. Não, essa aqui, não, essa aqui. Essa aqui foi horrível, velho. Horrível. Horrível, horrível, horrível, horrível. O título também não faz sentido. Destruindo o mundo do Minecraft. Tem uma árvore. O mundo, é. o mundo é feito de grama, o mundo é feito de grama é uma árvore. É o mundo do Minecraft completo. É, Você não é entende? Só isso. É Tem o mundo do É, e umas terras. É, é, é o e mundo cara... do... Mano, é mole, destruir uma árvore, umas terrenas é mole, eu quero ver ele destruir o mar. Mas e como é que vai destruir o mar, cara? O mar não é destrutivo, sendo que é uma água. Ô, pô, você tá entrando num assunto meio complicado mano, aqui, mano. Isso aí levar a temperatura... Vai levar o okay, que? Lava pra dentro água, Faz obsidian? É isso mesmo? Ai, já não é comigo, mas se ele levar a temperatura, a água tá é. Já então, né? Já, já não já é um negócio Ô, oh, galera, agora deixa eu te mostrar uma coisa pra vocês Agora eu tenho uma mensagem aqui em cima, ó, vai ficar bem aqui, ó Então, deixa embaixo comentários aí que, que eu posso botar bem aqui, ó Vou colocar uma mensagem, fala uma frase da hora aí Salve do Cleiton. Salve do Cleitinho. Não, Cleiton. Não, vou colocar Cleitinho, poxa, não tem Clayton mas é aqui Mas ele fica no diminutivo, aí ele não tem tanta... Ah, não, não, não tem tanta presença, entendeu? É salvo do Cleitinho aqui, ó, pronto Salvezão do Cleitinho, galera, aqui, ó Quem quer ganhar um salvo do Cleitinho aqui, ó, pronto Se você quiser seu nome aqui, você tem que Entrar no meu Discord e comentar alguma coisa Interessante pra botar você aqui, ó E aí, vamos continuar vendo nosso amigo destruindo várias coisas Aqui, ó Boa, a árvore mesmo. Não, você percebeu que a árvore do Minecraft, assim, ela é meio oca, né? Ela só tem, tipo, a construção em volta e ela é meio oca, você viu, né? Olha é aqui, ó. Uh -huh. Ela é totalmente oca, mano, olha. Essa, essa árvore aqui, Cleitinho, é das boas, viu? Árvore oca, mano, olha. Nossa. Será que é dropa então, né, mano, eu não sei. É porque, tipo assim, eu não entendo de árvore oca, sabe? Eu, eu não fiz jardinagem. Aí eu não sei, entendeu? Então, eu, vou, eu voltei as aulas de jardinagem na época quando eu estudava, entendeu? Eu só fiz ensino médio, jardim de infância eu não fiz. Entendeu? Não, você não entendeu a minha piada, não? Não, eu entendi, mas eu não achei graça. Que bosta, poxa. Anda de ah. Amor. Você viu o que ele tem na mão ali? o que, que ele tem na mão? Boa. Olha, dá pra ler aí, mano. Ele tem arma, bomba, roda, é, uma bagunça. Eu vi uma... ele com um negócio de gasolina também, extintor. Caraca, mano, ele acabou de encontrar um mineiro, velho. Pera aí, que isso? É um minério, mano, um minério. Você é um minério? Aqui, ó. Você não tá vendo aqui a construção aqui em volta, aqui, Olha toda a curvatura aqui do lado aqui, pra mano. mim, isso é buraco numa pedra. Parece um minério, mano. Aí, rapaz. Ele tá minerando. Com uma lanterna ainda. Mil anos de curso e o cara não aprende. Não se cava pra baixo. Mano, é real, né, velho? Anos de curso de jogar Minecraft o cara não sabe o que cavar pra baixo. Vai dar ruim. Vai achar uma lava ali, velho. Ele acabou de achar o mar. já pensou se ele tivesse encontrado um Creeper, meu? Um creeper, creeper, mano. Eu queria ver um Creeper explodindo aí, mano. Ele ficou preso, cara. Não, ele tá oh, botando... Ó, dá pra botar... Dá pra botar tábua, velho. Ele tá botando tábua de madeira pra subir Ele é inteligente. Eu acho. Boa. Tá tiro de é, Ele entrou de mano. novo, ele entrou de novo Ele falou assim, não, chega, eu desisto vou reiniciar o jogo de novo porque eu não consegui Eu não consegui superar isso tudo, tá ligado? Nossa, mano, ele não vai fazer o que tu achando que ele vai fazer Ele vai fazer uma casa, não, me fala, o que você acha que vai fazer? Eu acho que vai fazer uma casa na árvore Eu achei que ele ia quebrar pra ver se ela ia dobrar, pô Ah, achei que você tava achando que ia em busca de uma maçã Olha pra você ver, de novo, árvore oca Olha pra você ver como é que a árvore é oca dentro do Minecraft Dá pra esconder vários baús aí Caraca, né, mano, já pensou Colocar o Felipe Neto ali dentro? Hum. cara, o que ele vai fazer ali? Né? Ah, é, não sei, mano. Vai tirar pra cima, eu tô olhando pro céu, olha só. Mas ele vai tampar que eu tava, casa na árvore. Eu falei que ele tava em busca de uma casa na árvore, velho. Mano. Pelo menos ele tá melhor que o Vinicius 3, né? Que o Vinicius 3 tá fazendo 300 episódios em busca da casa automática. Ele fez apenas um episódio de busca da casa na árvore. Hum. Ah, não, velho. Eu sabia que ele ia fazer isso. O quê? Tá tacando fogo, velho, com o negócio. Caraca, mano, olha pra você ver que tá tudo pegando fogo, mano É, ele ficou preso ah. Não, ele conseguiu quebrar Por que, que ele colocou madeira, então? Não sei, pra não sair fumaça Aí ele vai fechar com madeira então tudo de novo, né? Só se for mais interessante Olha essa fumaça que bonita Caraca, olha o gráfico desse jogo, mano Que satisfatório, mano Nossa, hum, que satisfatório Você sente satisfatório com esse aqui, mano? Não, provavelmente não vai rodar no meu computador Poxa, meu, galera, vamos arrumar um PC pro Gu, velho Pô, eu queria jogar de cheio no Minecraft, igual o Nelipe, né, mano, tá dando mal. Caraca, galera, vamos patrocinar o um computador pro Gu, galera Que é falar isso. com você, viu, tá precisando é, mano, de um PC É, só se inscrever no canal que já vai estar tá ajudando muito É só inscrever no canal do, do Gu, galera, que olha um salve pro Cleitinho aqui, ó Que salve pro Cleitinho Ele vai apagar o fogo com o extintor, será? Será que vai apagar o fogo com o extintor, mano? Pelo visto. Será que vai é pagar Não, o fogo com o Não. Ele tá com a bomba. Ele tá com mais bomba. Boa, ele tacou a bomba perto dele. Ele quase que ele. ele foi pro céu do Minecraft. Ô, Vita, qual que é o nome desse canal? Se chama. Deixa eu ver. Sanchinel. Ah, faz sentido. Ele escreveu um S na árvore. Ah, tudo faz sentido agora, né? É, ué. Mano, olha pra você ver olá, a animação olá. da água ca... Caraca, mano, peraí Qual que é o sentido de uma folha cair dentro da água Aí ela cai na água e, tipo, fica Tá ligado? Como se fosse ele um barco, um bote Parece que é de concreto, dá pra você andar por cima da folha Então, ele anda por cima da folha Ele constrói uma casa na dentro da folha Destrói ela, manda pra dentro da... Mano, eu não entendo, tá ligado? Tô falando sério Tô pegando fogo Acabou. Tá é tipo a vitória rédea do Minecraft Então, né, tipo isso Meu Deus, meu Deus. Qual a necessidade, amigão? Oh, opa, não, chegou na hora certa. Joinhou, é, nosso Discord. No Discord descrição, cara, aí. Mano, obrigado. É, o link tá na descrição, o nível do Discord. É, falou certo. Caraca, esse aí foi humilde, hein? Meu Já... Deus, cara. De novo, no mesmo mundo, cria outra preguiçosa. Poxa, mano. Tá, vamos vamo, vamo ver outro, outro vídeo aqui dele aqui. Ele tem mais Eu vídeos. Ele o um, inteiro, tá ligado? Ele tem mais vídeos destruindo vilas, pô. Eu acho que ele adora destruir vilazinhas, várias vilas. Cara, ele é totalmente saudável da cabeça, né? Então, né, mano? Destruir vilas é humilde, galera pra você ver. Mano, esse Opa. cara tá... mano, esse vai cara... Que entrar no Discord, se você não ah, entrou na última velho. vez, entra agora Não, eu vou até chamar o Pangaré pra conversar isso aqui isso com ele aqui ele, ele manja tanto do nosso canal que ele já sabe já que agora é o momento do Discord Olha aqui, oh, já aproveita e deixa o like, né, mano, o Pangaré Pangarézinho do like pra esse do vídeo, se você não deixar o like, mano Você vai ter 10 mil anos de pura sorte, amém? Nossa, irmãos, incrível Ué. Não, é porque, tipo assim, a galera Tem Que 10 mil anos que a pessoa não vai nem viver 10 mil anos então, porque assim ela vai, é o sinônimo que, tipo assim, a vida inteira dela vai ter muita sorte, entendeu? Ah. Então você tem que ter. Mano, já falei que você tem que ter um QI de. de, de um Cleitinho pra você entender as piadas desse canal. Se você não entende os memes desse canal é porque você não é um Cleitinho. Então, tipo, se retira, tá ligado? Se retira, pô. A porta tá aberta, tá ligado? Aí eu fico cheio, aí eu fico triste Então, né, mano, tem que agitar um pouco de todinho pra conseguir entender aqui os negócios Que é as piadas de outro nível Outro Outra nível, nível. Não, né, mano? Outro nível é, de novo essa... Nossa, é incrível de novo não, chega... Esse aqui eu não quero ver de novo Nossa senhora, cara tá Ele fez vários mundo. vídeos destruindo a vila, mano, olha eu só fico com que não existe. Então, mano, então, velho, ah, presta lá, atenção. árvore de novo. Árvore de novo, mano. Eu acho que eu vou apelidar esse ali como Árvorezinha do Like. Eu acho que esse vídeo aqui tá mais interessante. Ó. Ele colocou várias bombas no meio do mundo, assim, entendeu? Eu ouvi, Olha pra você ver como é que é legal ele destruindo tudo ali. Agora ele vai, ele vai fazer uma pichação aí, ó. Ele fazer um S agora. Não é pichação, não, é outro. Não, ele fez uma exclamação. É uma... Põe ah, interrogação. Interrogação, não. pô. Interrogação. É. Por que você falou exclamação, Gu? Eu sei que falei, dedo. Não, eu não falei interrogação, não. Eu falei exclamação. Não, peraí. Eu falei... Sim, eu, é, falei isso mesmo. eu falei interrogação. Eu falei interrogação, mano. Eu falei interrogação, não falei exclamação, não. Eu falei exclamação e você assumiu. Meu Deus do céu, mano. Esses caras aqui faltam aí... É... O jardim de infância, mano. Pelo amor de Deus. Mano. O que ele tá fazendo isso, velho? Mano, eu não sei, velho. Eu tô vendo um tanto de barra de ferro aqui, ó. Pulando e explodindo, tá vendo? Olha pra você ver. É muito vendo, detalhe. Ele tipo, é Ele nadando, mas ele nem mexe, ó. Ele e... pode andar sobre a água, o então, anãozinho. Então, mano. Então, mano. Ele é tipo como se fosse uma nova raça de Superman. Ele anda em cima da água, entendeu? Cara, é brabo demais. Olha pra você ver. O vídeo é tão pesado que o meu próprio PC tá travando, velho. É, tipo, é, é muito pesado pra mim consegui ver, olha, observar a clareza desse vídeo incrível. Mano, pra que isso tudo? Acabou com o mundo do Minecraft, cara. Olha, como é que o Notch vai andar aí, velho. O cara que criou esse jogo não pensou em deixar para as pessoas sobreviverem. Ah, não, aí, A ideia do jogo é realmente destruir, entendeu? A ideia eu do sei, jogo mas é tipo, ele deixa, ele só tem três ilhas no jogo, pô. Não, não, não. Essa ilha aqui é de um mod, entendeu? Terra é um jogo de destruição, entendeu? E essa ah. ilha do Minecraft é um mod. Essa ilha do Minecraft foi feita por players, eu acho. Não foi feita pelo criador do jogo. Saque, entendeu? Entendeu agora? Uhum. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem que eu faça um vídeo jogando isso aqui, vocês comentem aí embaixo aí que o, o jogo que eu tenho o jogo é incrível. É, é super incrível o jogo. Eu recomendo, eu recomendo. Dá é pra destruir várias coisas, olha diamante. Então, mano, então olha, ele vai começar a destruir agora de outra forma. Olha, ele vai começar agora pelo pé, olha pra você ver que interessante. Como é que a madeira. Mano, falaram que era uma física realista, mas a madeira era pra ter caído aqui, você não acha, não? Já era pra ter caído faz um tempinho, né? Então, mano. Mas a árvore é realista, hein? Ela vai ficar pouco ali, Então... Não, pior que ela nem afunda, né? Nem <risos> afunda. Aquelas, sabe aquelas bolas de plástico que infestam de criança normalmente, tipo, um entra dentro, aí começa a rolar em cima da água, dentro da então, bola? Então, mano, então, pensa a mesma coisa. a árvore que tá bola. Ela fica rolando em cima da água, mas nunca afunda. Então, mano, a água porque a água não tem profundidade, né? Assim, é muito realista. Muito realista, galera. Muito realista. Mas, enfim, pessoal, é o seguinte, eu vou deixar o vídeo por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui e gosta desse estilo de vídeo aqui que é um estilo de vídeo diferente do que eu costumo trazer deixa o likezão embaixo que é muito importante Acesse o discord e lembrando que vai ter o sorteio de um espirro aqui no canal para você participar já sabe comenta muito e traz dois amigos para se inscrever aqui no canal comente o que você achou aí do minecraft realista o que, que você achou Hugo? cara eu achei muito bom porque é um mod pelo físico se fosse no jogo inteiro para ser sincero eu ia achar meio é... É, tipo, um mod, é um mod, cara. é um mod, então eu achei muito da hora Então, então é isso aí pessoal Beijão, até o próximo vídeo E valeu galera, oh. boa noite Não, galera, na moral, na moral, se esse vídeo aqui pegar Sem, sem visualização, mano Eu vou pintar o cabelo, velho. é nós Eu vou pintar o cabelo <risos> Eu já fiz essa promessa, eu acho, mas eu vou pintar o cabelo É isso então